Oi, eu sou o Felipe da Esteriler, e nesse vídeo eu vou falar para vocês como o Esteriler ajuda na manutenção da saúde dos idosos. Os idosos, assim como as crianças, possuem um sistema respiratório muito debilitado. Por esse motivo, é muito importante reduzir a quantidade de contaminantes e causadores de alergias respiratórias. Quer saber mais sobre como melhorar a qualidade do ar nesse ambiente? Acesse esse link que a gente deixou aqui na descrição.